Nos vídeos sobre as noções de consequência associadas canonicamente a um sistema de dedução natural e a um conjunto de modelos, discutimos em que situações o sequente que tem o conjunto de fórmulas γ à esquerda e a fórmula Φ à direita pode ser dito derivável, no caso dedutivo, ou válido, no caso semântico. Não há nenhum motivo a priori para imaginarmos que estes dois conceitos estão ligados. Um sequente é dito derivável, segundo um certo sistema dedutivo, quando existe uma árvore de derivação que o justifique, construída segundo as regras deste sistema. E um sequente é dito válido, quando não há contramodelos para a afirmação por ele defendida, ou ainda, quando a noção de satisfação é preservada do conjunto de premissas para a conclusão. O importante metateorema da correção, nesse caso, tem por objetivo garantir que todo sequente derivável também é válido e não pode, portanto, ser refutado semanticamente. Não podemos confiar em argumentos para os quais existam contra-exemplos conhecidos. Por outro lado, o metateorema da completude corresponde ao resultado recíproco, a saber, todo sequente válido também pode ser derivado. O nosso sistema dedutivo tem regras suficientes para capturar todos os argumentos para os quais não existem contra-exemplos. No vídeo sobre correção e completude, eu discuto as estratégias de demonstração usuais empregadas na verificação desses metateoremas. Por exemplo, no caso da completude, o método não construtivo usual se baseia num raciocínio por contraposição. Supomos que Φ não é consequência dedutiva de γ, e buscamos construir um modelo que satisfaça γ sem satisfazer, ao mesmo tempo, φ. No caso proposicional, como eu mostro no vídeo sobre a correção e completude para a lógica proposicional clássica, esse modelo pode ser construído estendendo o conjunto γ para um certo conjunto consistente maximal a partir do qual eu posso definir uma valoração que satisfaz todos os objetos em gama, sem satisfazer também Φ. Esta valoração é o contramodelo que buscamos. No caso de primeira ordem, como deve-se esperar, esta mesma construção do modelo é um pouco mais difícil, dado que os modelos de primeira ordem são bastante mais sofisticados que os modelos proposicionais. Recorde que o modelo de primeira ordem é baseado em uma estrutura de interpretação, em uma alocação de valores para as variáveis. A estrutura de interpretação, por sua vez, consiste de um domínio não vazio e de uma interpretação para cada um dos símbolos da assinatura. Tudo isso precisa ser construído para que eu possa, por contraposição, exibir um contramodelo para um sequente não derivável. A primeira demonstração da completude da lógica de primeira ordem, para um sistema dedutivo muito diferente desse que apresentamos aqui, foi oferecida no início da década de 30 por Kurt Gödel. Os sistemas de dedução natural corretos e completos para a lógica clássica foram introduzidos alguns anos depois disso, por Gerhard Gentzen. Só na década de 50, contudo, Leon Henkin propôs um método muito interessante para demonstrar a completude, que simplificou imensamente as demonstrações apresentadas antes disso. De maneira muito grosseira, eu posso explicar esse método da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu preciso construir um domínio para essa estrutura de interpretação. Começamos a partir dos próprios termos da linguagem de primeira ordem. A ideia é que cada um desses termos, que são objetos puramente sintáticos, possa ser usado como interpretação para si mesmo. Em outras palavras, confunde-se sintaxe com semântica. Usamos os próprios nomes como objetos. Na construção do conjunto consistente maximal contudo, há uma certa dificuldade que aparece quando precisamos tratar de sentenças existenciais. Para garantir que uma sentença existencial seja satisfeita por esse modelo que estamos construindo, precisamos realmente garantir que no domínio dessa estrutura exista uma testemunha para esse existencial. Observe. Desejamos que um certo termo seja interpretado nesse modelo como ele mesmo. De um lado, o termo faz parte da sintaxe. Do outro, aquele próprio termo é escolhido como elemento do domínio. A cláusula de satisfação da quantificação universal neste modelo nos diz que precisamos encontrar um certo objeto no domínio para alocar como valor para a variável x. Os objetos do domínio são termos, e, portanto, precisamos garantir que este termo, que servirá de testemunha para o nosso existencial, esteja realmente no domínio. Assim sendo, no processo de construção da nossa interpretação, precisamos, às vezes, acrescentar novos símbolos à linguagem original para garantir que podemos construir termos suficientes para podermos testemunhar cada uma das sentenças existenciais satisfeitas pelo nosso modelo. Contudo, ao expandir a nossa assinatura, também expandimos o domínio da nossa interpretação, eventualmente satisfazemos novas sentenças existenciais que exijam a inserção de novos objetos como testemunha e esse processo continua até que possamos nos assegurar de que atingimos um ponto fixo. Tal construção é essencialmente infinitária e os detalhes fazem toda a diferença. No caso da lógica de primeira ordem com o símbolo de igualdade, há uma dificuldade técnica adicional a ser resolvida por este método. Na demonstração da completude, ao invés de usarmos os termos construídos ao longo do processo definido anteriormente, precisamos cocientar esse conjunto de termos, colocando juntos em cada classe de equivalência todos os termos que são iguais, do ponto de vista do conjunto de consequências de Gama. Ao cocientar o universo da nossa estrutura, também temos que cocientar a interpretação do símbolo de função e do símbolo de relação. Mais uma vez, tal construção deve ser feita com bastante cuidado. Os restantes passos seguem essencialmente a mesma construção já delineada nos vídeos sobre correção e completude. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui agora com o metateorema da correção. Queremos verificar que todo o sequente derivável é válido. Mas o conjunto de derivações é ele próprio, indutivamente definido. E os sequentes deriváveis são justamente aqueles que aparecem nas raízes dessas derivações. Como esse conjunto de derivações é definido a partir das aplicações das regras dos sistemas dedutivos, é muito razoável que a demonstração da correção do nosso sistema se dê por indução estrutural sobre esse conjunto. Se pudermos demonstrar que cada uma das regras do nosso sistema NAT preserva satisfação, então, qualquer árvore de derivação construída a partir da combinação dessas regras também preservará a satisfação, das folhas para a raiz. No vídeo sobre correção e completude para a lógica proposicional clássica, eu mostro em detalhe, em particular, o passo indutivo dessa demonstração no que diz respeito às regras de introdução e de eliminação da implicação. No que segue, no presente vídeo, farei a verificação detalhada do passo indutivo no que diz respeito ao quantificador universal. A verificação do passo indutivo para o quantificador existencial e a verificação do passo base para as fórmulas relacionais ficam como exercício. Considere inicialmente a regra de eliminação da quantificação universal. Para nos auxiliar na demonstração desse resultado, eu vou enunciar aqui um lema segundo o qual, dado um certo modelo de primeira ordem, o modelo satisfaz Φ de T, se e somente se este modelo variante satisfaz Φ. O truque aqui é, enquanto a fórmula da esquerda se refere ao indivíduo denotado por T, fazendo com que um certo buraco x da fórmula Φ contenha o termo T, na fórmula da direita, Deixamos este buraco x, mas garantimos que o valor que será dado para x é exatamente o objeto d que constitui a anotação do termo t. Intuitivamente, o que este lema nos garante é que, na verificação das condições de satisfação de uma certa fórmula, uma substituição pode ser simulada por uma alocação apropriada de valores para as variáveis. Parece um lema muito técnico, mas o seu significado é profundo. Muito importante, você deve ser capaz de demonstrá-lo. Essa demonstração diz respeito a quaisquer termos, quaisquer objetos do domínio que sejam denotados por esse termo, quaisquer modelos de primeira ordem para esta linguagem e, principalmente, quaisquer fórmulas Φ. Como o conjunto das fórmulas é indutivamente definido, uma possibilidade interessante a ser explorada é o uso da estratégia de indução estrutural sobre o conjunto das fórmulas. Vale a pena checar os detalhes dessa demonstração. Assumindo agora que ela tenha sido feita, verifiquemos a correção desta regra. Ou ainda, que todo modelo que satisfaz o sequente de entrada também deve satisfazer o sequente de saída. Eu vou raciocinar por contraposição e começar assumindo que Φ não é consequência semântica de γ. Por definição de consequência semântica, deve haver um modelo, Iρô, que satisfaz todas as fórmulas de γ, mas não satisfaz a fórmula Φ. Eu vou usar B para me referir a esse objeto denotado pelo termo T no nosso modelo Iro". Nesse caso, o lema zero agora nos garante que há uma alocação de valores que consegue simular a substituição anterior do item 2. A saber se a variável x denota o objeto b, no modelo correspondente, com a mesma interpretação anterior, a fórmula Φ não é satisfeita. Mas se há tal objeto b, que possa ser usado como interpretação de x para o qual a fórmula Φ não é satisfeita, a interpretação da quantificação universal nos diz que a fórmula para todo x Φ não é satisfeita no modelo original, Iρ. Assim sendo, pela definição de consequência semântica, os itens 1 e 4 nos garantem que Iρ é um contramodelo para o sequente que tem o conjunto γ de fórmulas do lado esquerdo e a fórmula para todo x Φ do lado direito, donde onde um contramodelo para a saída da nossa regra consiste também em um contramodelo para a entrada da nossa regra. Concluindo a nossa demonstração. Iremos agora verificar a correção da regra de introdução da quantificação universal. Na verificação da correção desta regra, precisamos ser um pouco mais cuidadosos em particular para formular a condição de correção como a preservação de verdade em uma interpretação arbitrária. Respeitadas certas condições laterais, fixada uma interpretação arbitrária para a qual o sequente de entrada desta regra seja verdadeiro, nesta mesma interpretação, o sequente de saída desta regra também será verdadeiro. Com isso, permitimos a consideração de alocações variantes baseadas em uma mesma estrutura de interpretação, as quais são importantes na interpretação da quantificação universal. Caso, nas condições laterais desta regra, a variável y seja igual à variável x, não precisaremos considerar tais variantes. Na verificação deste resultado, eu usarei dois lemas auxiliares. No primeiro deles, dado um objeto do domínio b, e tendo sido garantido que uma variável y não aparece livre na fórmula psi, o um modelo satisfaz esta fórmula se e somente se o modelo variante que dá o valor b para a variável y também satisfaz essa fórmula. O que este lema nos diz é que as variáveis que não ocorrem numa determinada fórmula livres não afetam o significado ou as condições de satisfação desta fórmula. O nosso segundo lema diz que, sob uma certa condição acerca da variável y, a fórmula psi, onde eventualmente aparece a variável x, é satisfeita por um modelo que dá o valor a para esta variável x? Se e somente se. Ao substituir todas as ocorrências da variável x pela variável y e dar à variável y o valor a, que antes era dado para a variável x, o novo modelo satisfaz a nova fórmula. Em outras palavras, é um lema que me diz que eu posso renomear, em certas circunstâncias, as variáveis ligadas das minhas fórmulas. Ambos os lemas dizem respeito a fórmulas psi arbitrárias. Ambos podem ser demonstrados por indução estrutural sobre psi. É um exercício que você deve fazer. Eu parto agora para a demonstração do resultado principal. Por contraposição, eu vou supor agora que o sequente da saída da minha regra não seja válido, ou ainda, que a fórmula da direita desse sequente não seja consequência semântica do conjunto de fórmulas à esquerda desse mesmo sequente. Ora, esta afirmação sobre não consequência semântica exige uma testemunha, e essa testemunha é um modelo de primeira ordem. E esse modelo de primeira ordem deve satisfazer todas as premissas, isto é, as fórmulas de Gama e, ao mesmo tempo, não satisfazer a conclusão, isto é, a fórmula para todo xφ. Esta última afirmação, contudo, dada a interpretação da quantificação universal, nos informa que deve existir um objeto A no domínio que seja um contra-exemplo para esse universal, isto é, Tal que, se x é alocado este valor a, o novo modelo, que é uma variante do anterior, não satisfaz a fórmula φ. Permita-me renomear aqui, para evitar confusão, as condições laterais da nossa regra, como a1 e a2. Note, contudo, agora que a condição a2 é justamente a hipótese que precisamos para aplicar o lema 2, o qual, por sua vez, nos garante que o item 3 pode ser reescrito renomeando a variável x e usando uma substituição apropriada. Além disso, a condição lateral a1 nos dá a condição de aplicabilidade do lema 1, no qual, escolhendo b como sendo o próprio a, que já vimos usado aqui nessa demonstração, temos em particular que o modelo variante que aloca o valor a à variável y satisfaz cada uma das fórmulas do nosso conjunto de premissas γ. Concluímos assim a nossa argumentação, segundo a qual, dada uma interpretação arbitrária, a existência de um modelo baseado nessa interpretação que não satisfaz a saída da nossa regra garante a existência de um modelo baseado na mesma interpretação que não satisfaz a entrada da nossa regra. E, portanto, a nossa regra preserva verdade em uma interpretação arbitrária.